E vamos ao vídeo. Ah, boa tarde, já mesmo com a última foca. Eu vou fazer um vídeo aqui. Para o pessoal ter uma ideia aí. Que as varionicas não é só para caçar ouro e diamante. Você pode caçar qualquer coisa. que você quiser caçar com ela. Então só vou fazer uma demonstração aqui. E os amigos aí que... Que quiser... Depois treinar... Aumentar a experiência... Então é o seguinte, a varas estão tá aqui, estou aqui, eu vou dar um comando para ela, Variônica, procura uma cobra, uma serpente que está aqui por perto, e me dê a direção. Então vocês vão ver que a hora que eu der os três passos, ela vai me dar a direção de alguma coisa. Então esse vídeo aqui é para vocês é, ver o vídeo e fazer a experiência vocês. Ah, vou dar um passo, dois passos, três passos. Ela me deu a direção já. Agora eu tô na direção. Essa direção que ela me deu é só eu caminhar. É só eu caminhar que eu vou achar uma cobra cartel, uma serpente e um arco para pra baixo. Então, ó, veja bem. Aqui ela não vai caçar minério, não vai caçar perto. Com minério, então ó, vou, vou andar até onde der ali ó, só pra vocês verem que ela vai me jogar lá para queimar. Tá dentro, ó. então estamos andando. O Wesley tá terrível. Como ela está filmando um reto lá no mato, as horas mandando eu ir para lá. Lá, se eu for, reto é, até entrar lá naquele lado, 10 metros lá para frente, a para dentro, eu vou achar uma certeza, Agora, se eu quiser saber a distância que ela está, como eu saber daqui a distância que ela está. É só é fazer as perguntas ela vai responder se está aí a 100 metros, 50 metros, 30 metros de distância daqui. Mas esse vídeo aqui é o seguinte, esse aqui é para o pessoal aí que adquiriu esse produto fazer a experiência, aí o pessoal vai fazer a experiência e cada um faz do jeito que achar melhor, se o cara quiser ir lá achar a serpente, aonde ela está, vai lá e acha ela agora se vocês achar que não que não, não acha ela vocês fazem a experiência e comprovam Depois vocês falam pra mim. agora tem outro detalhe aí se eu quiser trazer essa serpente para cá o limpo aqui eu trago ela para o limpo mas isso eu só vou ensinar em outro vídeo não é mesmo. esse aqui eu só estou falando para vocês que ela como é que vocês passam a direção dela eu vou fazer o comando novamente para vocês terem uma ideia ó. e vale, uma cobra, uma serpente que está com o assim que eu der os três tá está por perto aqui, ela não está mais tão uns 50 metros de nós ela está logo na beirada do capim ali ó. ela deve estar enlocada em alguma coisa ali. E, outra, e quando é assim aqui é mais provável que seja uma jararaca porque aqui dá muita jararaca então aí deu para vocês entenderem né dá o comando para ela achar uma serpente uma cobra, da direção que está vocês pegam a direção caminha na direção e vai até encontrar ela a hora que ela cruzar você está em cima da serpente É só você não compreende não é uma mordido. agora eu vou fazer só um pequeno teste para vocês terem uma ideia variante agora você cruza nessa serpente que você achou Agora ela cruzou, porque eu mandei ela cruzar na serpente que ela achou Agora se eu quiser trazer essa serpente para o daqui é fácil então eu trazer ela para cá Então eu vou deixar vocês curiosos que vai ser um próximo vídeo e também para o pessoal fazer as perguntas aí também na like pedir o pessoal aí para se inscrever no canal deixar o um comentário aí e... Se né? vocês não pegar o dedão no like aí O Youtube não, não manda esse vídeo Para mais gente Então Nós vamos ficar nesse vídeo aí Em torno dos 10 minutos Agora veja bem para vocês verem ó. Essa serpente Essa serpente está lá onde O Edson está gravando Lá no madeiro do capim né? Ela está da onde? Está reto lá onde está gravando isso aí é o seguinte Se eu fizer o vídeo for lá e achar ela Seria o mais ideal Mas a intenção do meu vídeo não é isso A intenção é o pessoal que tem adquirido o produto Fazer essas experiências Pegar a direção Pô, Se eu estou andando no meio do mato Se a serpente está naquela direção Eu não vou passar lá então, eu tento passar por outro lado ali que não tem, então isso ajuda, você tá andando no meio do mato, procura a direção que, tá, que tem cobra, que tá outras cobras, você procura passar por um meio que não tem, aquele meio ali, eu posso andar nele ali, ó, de cabeça erguida, nem olhar no chão, mas nesse rumo aqui eu não ando, se eu for andar, eu tenho que andar com os olhos abertos. Então, nós já estamos aí quase para encerrar o vídeo E também lembrar o pessoal aí, se vocês querem saber, por exemplo, a direção de uma cidade Eu vou apertar direção aqui então, A direção o lado de mim Eu vou pedir para ela me dar a direção de São Paulo vai, vai, que Me dá a direção da cidade de São Paulo Eu vou dar um Dois Três Deixa que Outra coisa também, que eu vou falar para vocês também aqui, se eu quiser saber quantos quilômetros tem daqui em São Paulo, da onde eu tô é só eu fazer as perguntas para ela, e também vai ficar para outro vídeo, mas o pessoal aí a radicezia. então daqui é só eu fazer as perguntas para ela ela vai me dar a quantidade de quilômetros que tem daqui para São Paulo quer dizer, na entrada de São Paulo, não dentro de São Paulo no meio aí daqui eu quero saber a direção se for de Belo Horizonte é só eu fazer ó. um, dois, três ela virou pra cá ó. Belo Horizonte está nessa direção para mim Aqui se você andar aqui 4, 5 km aqui você já atravessa o estado Então é, por exemplo, se eu quiser saber quantos km tem daqui a Belo Horizonte também é fácil o pessoal pode esquecer do like aí no vídeo Se que não é inscrito aí no canal, se inscreva no canal e logo nós vamos ter um bom segunda-feira nós temos a live às 5 horas da tarde na quarta-feira nós tem a live às 5 horas da tarde e na sexta-feira nós temos live ao vivo também às 5 da tarde e vamos ao próximo vídeo okay. Boa tarde todos, eu sou Maurício hoje fazer uma apresentação das varionicas essa que eu estou na mão aqui é a modelo 2